Oi gente, tudo bem com vocês? Trouxe vídeo de produtos vencidos e usados. Então assim, eu acho esse vídeo é um vídeo super importante para quem está buscando comprar um tipo de produto, quer comprar mas não sabe se funciona, se é que vale a pena, se é que não vale a pena, vou comprar, não compro. Eu acho que é extremamente útil para você tirar essas dúvidas. Então eu vou mostrar para vocês o que eu usei até o final. O que venceu, eu acho que aqui eu não tenho... Eu tenho umzinho que venceu, mas também usei bastante. Então, se você tá interessada, é só você continuar assistindo pra você saber quais são eles. Bom, antes de eu começar a falar dos produtos, eu queria dizer o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever, ok? Ó, tô deixando aqui embaixo para você clicar e se inscrever no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, você já vai receber esses vídeos, já vai receber a notificação de que tem vídeo novo, já vai estar vendo primeiro. Então, ó, não esqueça de se inscrever. E se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um gostei aqui pra mim aqui embaixo, para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então, vamos lá. O que, que eu vou mostrar primeiro? Eu vou mostrar o que eu tenho... De mais produto que eu usei Tem, ó, vou deixar no link aqui em cima Vários outros que eu já fiz De usados e vencidos Tá? Então o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte Esse aqui É um sabonete líquido da Neutrogena Esse sabonete É muito bom Pra área do rosto E ele é tão Digamos assim Tão, tão forte Que a minha médica minha Dermato, no momento nenhum ela indicou esse sabonete. Talvez porque seja um sabonete com base mais em uso é, não específico para quem está fazendo é, tratamento de clareamento, uso de ácido. Então eu passei esse sabonete para o meu marido usar. Então a pele dele é extremamente oleosa. E ele gostou muito, a pele ficava bem limpa. Da mesma forma que eu sentia minha pele bastante limpa, só que eu achava que a minha pele ficava assim meio esticada, sabe? Aquela coisa que vai trincar a qualquer momento. Mas se eu compraria ele de novo, compraria, tá? Eu compraria, mas eu teria que estar num outro estágio da minha pele. Eu compraria, por exemplo, pra ele, que não faz nenhum tipo de tratamento, não passa nenhum tipo de produto e que funciona muito bem. Então é o produto que eu compraria pra ele novamente, tá? Um outro é, aqui já é um sabonete em espuma. Eu fiz resenha dele, vou deixar aqui em cima para você ver. E é... Gente, pensa num sabonete que rende. Jesus! Você quer que ele acabe, e não acaba. Você torce para acabar, você usar um outro e não acaba. Você não tá entendendo como isso rende. É uma coisa de louco. Primeiro porque ele é um sabonete em espuma. Então você sacode e quando põe, fala... Oh! Sabe? Faz aquele bolão aqueles pulmões, sabe aquelas ós barba, né, que o homem sacode e bota aquilo é isso, é um músculo, um negócio é uma quantidade bem considerável então assim questões de rendimento show de bola uma coisa que me incomoda é o cheiro, né o perfume dele é de torta de limão, pensa numa torta de limão passando no seu corpo essa é a sensação na hora que você passa depois fica um perfume muito suave, mas eu gostaria que na hora que eu passasse viesse aquele cheiro como se eu estivesse passando uma lavanda, por exemplo. Eu acho que eu ia ficar mais feliz. Então, assim, eu não compraria ele novamente com essa fragrância, tá? Se a The Beauty Box fizer uma com uma outra fragrância, eu vou ser a primeira da fila para comprar. Quem viu o meu vídeo de comprinhas, viu que eu comprei, além do sabonete íntimo, veio esse aqui de brinde. Gente, que coisa mais deliciosa. Olha, foi tudo. Eu não fiz resenha dele, porque assim, não deu tempo. Essa é a grande verdade, não deu tempo de fazer. Mas é um sabonete que é muito bom. Ele rende super bem para você passar na, na, na esponja, para você passar, fazer aquele esquema de colocar, passar na mão, passar no corpo. Então, assim, cheirinho maravilhoso. Eu percebi uma hidratação leve, mas percebi. Não achei nada assim, pá, muito hidratante, mas eu percebi. Rende muito. O cheirinho é maravilhoso cheirinho de limpeza, de banho tomado. Fica aquele, aquele perfume no banheiro. Se eu comprar ele de novo, com certeza, principalmente se eu achar a mesma promoção que eu encontrei. Ele vindo com o um sabonete íntimo junto. E por falar em sabonete íntimo, o que acabou foi esse e o que vem no novo em no lugar. Então assim, amor eterno para esse meu sabonete íntimo da Nivea. Então, muito bom, adoro ele, não me dá alergia, posso passar depois, após depilação... Não dá alergia alguma, não tenho um incômodo nenhum Então assim, é meu, tá sempre aparecendo por aqui E esse aqui é o um suave, mas eu já usei um outro E todos os dois maravilhosos, não tenho o que dizer Aí ah, agora vamos falar de cabelos Ô oh, meu pai, essa parte importantíssima Mulher mais de 40 tem que pintar, eu já tô precisando pintar porque o meu tá cheio de cabelo branco então já tá na hora de pintar. Bom, pintura, idade, pré-menopausa, menopausa, tudo isso faz um estrago no nosso cabelo. Então não deixe de tratá-lo com muita, muita dedicação. Se você quer as madeixas legais, se você quer aquele cabelo bonito, viçoso, brilhoso, sem frizz, né? Tem que ter todo um trabalho. Então se você ainda não conhece, eu vou dizer o seguinte, já ouviu falar em cronograma capilar? Não? Tá, então eu vou deixar um link aqui em cima para você conhecer o que é o cronograma capilar. Então assim, depois que eu conheci o cronograma capilar, eu me apaixonei e o meu cabelo mudou completamente. Então por que que eu utilizo o cronograma? Porque além de pintar, eu tenho... Vou fazer 46 anos, então eu já começo a caminhar para pré-menopausa e pinto o cabelo e escovo o cabelo todas as vezes que lavo. Então eu adoro fazer um estrago no cabelo. Então, para isso, o cronograma me ajuda a fazer toda a parte de hidratação, nutrição e reconstrução. Não deixa de assistir, tô deixando o link aqui em cima para você conhecer. Se você se interessar. Não esqueça de deixar os comentários lá Tira suas dúvidas Pergunta o que você quiser Só me perguntar que eu já estou fazendo o meu ó, Já tenha tempo Posso tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, então eu vou falar de produto de cabelo E o que eu vou falar É desse aqui Da Euseve Reparação Total 5 Produtinho da Grazi Massa Fera Aquela loira maravilhosa Esse produto Ele é a base de reconstrução Ele... Tá vencendo e assim eu poderia usar ele, porque na verdade ele tem mais uma dose. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem mais uma dose, mas eu não vou usar. O cheiro não tá lá muito bom, tá? O cheiro não tá aí assim. É o produto. Isso eu aprendi muito na maquiagem. Você tem que se você tem que estar tá ligada na parte do olfato. Percebeu que tem algum produto que está com um cheiro não tá bom, descarta. Porque uma das primeiros um os primeiros sinais que o produto te dá de que ele não tá bom, ou por oxidação, meteu a mão, ou pela forma como você armazena, deixa no calor, deixa no lugar abafado, deixa no sol, deixa no banheiro e aí toma banho mega quente, aí oscila muito a temperatura do banheiro, isso tudo isso contribui para fazer com que o seu creme, seu produto não fique bom e antecipe aí o seu vencimento. Então deve ter sido alguma coisa que eu fiz, uma mãozinha que não deveria, né? E ele não curta com cheiro bom. Então assim, usei ele e vou dizer que eu é, compraria ele novamente. Ele, ele deixa o meu cabelo é, mais, mais encorpado. Acho que ele diminui um pouco o frizz, agora, e até assim, ele responde, tá? Ele deixa o cabelo com uma resposta. O outro produto que eu queria falar é sobre esse shampoo da OX, é um shampoo de hidratação. Olha, gostei muito. Só para você ter uma ideia, eu gostei tanto que eu botei água, sacudi para poder usar até tô vendo o barulho da água só pra você ter uma ideia então assim, eu gostei muito primeiro que quando você coloca ele na mão ele sai como se fosse uma é um creme, ele é bem denso e ele é cintilante então você percebe que o negócio vem, sabe? então eu vou comprar o dele e vou fazer resenha pra vocês mas já adianto que é um shampoo que realmente hidrata eu já usei outro shampoo, já fiz inclusive resenha de shampoo hidrata... de, de hidratação. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Mas esse aqui me surpreendeu positivamente. Por quê? Porque já usei produto da Ox que eu não gostei muito. Mas eu acho que aqui veio uma reformulação não só pela parte estética né, da embalagem. Mas também pela parte do produto em si Então eu gostei bastante Ele é bem hidratante Conforme você vai tirando o shampoo Você percebe que ele alterou o cabelo O cabelo está mais macio Realmente está hidratado Lava super bem Eu recomendo esse shampoo Muito bom Vou comprar de novo E por último um produto que eu, que não, não, não venceu, mas é que infelizmente eu tive que parar de usar. Isso já aconteceu comigo outras vezes. Esse aqui é o top cold da INC, tá? Então, ele é muito, não é pouco. Ele é muito bom, mas tem um agravante. Ele endurece, tá? Então, assim, eu até coloquei, já tinha colocado uma vez... Um... Óleo de banana Mas eu achei que o óleo de banana No Top cold é... estragou estrago não Mas assim, perdeu o efeito Que ele tinha Que você passou, secou Mas é um produto que eu compro novamente Com certeza, com certeza Se você quer um produto Que você passe, ele deixa Rapidamente, ele seca E rapidamente Você olha, tá aquele brilho fabuloso é esse top code, então, com certeza eu indico, tá bom? Então, esses são os produtos, os usados e os vencidos desse mês. Espero que tenha ajudado vocês a decidir algum produto, tirar dúvidas. Se, se algum desses produtos você usou e teve um efeito diferente, ou você tem uma opinião diferente sobre esses produtos, deixa nos comentários. E a gente troca informação, é super importante para ajudar outras pessoas também que estão buscando essa, essa ajuda. Se gostou, não esquece, dá um gostei aqui para mim aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal e é isso. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.